E aí galera, tudo beleza com vocês? Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês um glitchzinho rápido, básico aqui no Call of Duty, modo zoom Pra você upar arma, pegar Dark Eater, é, upar escalão e tudo mais Vamos lá, vamos subir, e prestígio né, subir, tentar subir pelo menos pra último prestígio, certo? Antes de mais nada, comenta aqui Curte, compartilha com seus amigos aí, certo? para dar uma força pro canal. Então, vamos lá. Você vai vir para O mapa da Machine. Você escolhe lá jogar solo. Tá, beleza? Aí você vai vir pro da Machine. Chegar aqui, aí você vai começar a pegar... Matar zumbi, certo? É... Os zumbis vão spawnar perto de você. E você vai matando... Quando chegar lá pelo round 10, aí você vai comprar aquele carro. Você tem sinal verde, equipe de ataque! Boa sorte! boas vendas ao alvo, equipe de ataque! Mãos à obra! Um. Ó, lá pelo round 10, você vai pegar a moeda pra, pra pegar esse carrinho aqui Que no, no, no multiplayer chama o dq né? Vários carros. Então, vou dar uma adiantada no vídeo não esperava e... ver esse lugar de novo. Porém, lá, considerando os experimentos aí, aqui é seguinte, realizados, aqui, matando, aqui, vai, matando, eu, eu devia saber que não ia permanecer bola, enterrado. Que eu, eu, que eu, carrinho, eu devia ter né? permanecido enterrado, aí, Dr. Strauss. Tipo, encontre a entrada hein? da instalação. Que eu me Pronto, galera, voltando aqui ao jogo. Eu já peguei lá o carrinho. né? Aí, ó. Vou para aqui agora. É, é, vocês deixam para ativar isso Na hora que estiver perto de virar o, o round Por quê? Porque você vai estar tá com menos zumbi para matar E mais facilidade para conseguir estar é, tá ativando a função sem nenhum zumbi Porque se o zumbi te bater, você não vai conseguir fazer Beleza? Vou aqui para vocês Ó, esse é o último zumbi, tá? Virou. Você vai vir aqui. Vai ativar, não é pra descer, tá galera? Ó, você vem aqui no canto Janela de extração fechada. After one voltando e depois. É. Ativa o CR, se locomovem. Pronto. Tá feito o bug. Certo? Tá feito o glitch. Ele vai cair, o boss não destrói. Ninguém consegue. Aí vai dropar o underrapper, vai entrar vai dropar um monte de coisa. Não tenho prazer em voltar a esse lugar. Os vão passar por você aí. Eles vão ficar vendo atrás desse barulho. de né? eu recomendo o seguinte eu fiz um teste ontem aí o que, que acontece quando chega no round 500 era quando chega aqui no placar escolhe spoiler a tem um mil ali 10 né quando chegar em 500 não é 550 mil ele vai zerar certo aí o que que você faz se você não perder você pode fazer uma extração que é para somar seus pontos né e Pra você o pai calão, pra você. Pôar, saindo, você vê que ele não sai, o carrinho não sai daí. Tá? É muito da hora esse vídeo. Bom galera, é isso aí. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Você já tá vendo? Aí pega daqui, tem na hype, escolha, só pra pegar daqui. Lembrando, quando chegar em 500 mil, eu aconselho você fazer uma extração para você não perder sua pontuação, beleza? Porque senão vai dar errado e vai dar merda. Bom, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, galera, dá um salve aí. Curte aí o vídeo. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal para poder estar tá recebendo as notificações de novos vídeos, beleza? Valeu para vocês. Eu vou ficar por aqui dando uma jogada. É. É um pouco você pode fazer, pode fazer o favor, pode fazer o pode upar o papo você pode ficar fazer... formar... formar... formar... formar... tudo. Vamos ver o que tem nessa mais... gata aqui. Opa, é aqui. Lembrando que você vai fazendo a arma, ela vai subir de nível, né? Quando ela tá do... dropando aí as coisas, vamos ver o que tem vai mais... fazer aqui ferramenta, aí outra coisa bem importante, você pode ficar pegando tudo que aparece tá, arco, ó aí engraçado que na hora que eu peguei o arco automaticamente soltou um carro, outro carrinho, não tem problema tá galera, então é isso aí, se você gostou do vídeo, Comentou, que compartilha no canal tá ajudando a gente, valeu!